Olá, aqui é o Bill e hoje pelo título vocês já percebem que eu vou falar um pouco do competitivo do Line of Sight e vou começar falando do campeonato que teve é, eu participei do, do modo PSI, ficamos em segundo lugar, infelizmente não conseguimos ganhar parabéns à equipe vencedora é o que resta né, porque a vida é assim, para um ganhar o outro tem que perder e, então parabéns, vou deixar meus parabéns aqui, mas o assunto não é esse quem quiser ver o, o vídeo do, do campeonato, tem no, no canal da Level Up tem os dois, dois modos, o clássico e a final do da PSI, então é só entrar lá no canal, tem o, a final inteira dos dois, mas voltando ao assunto que eu vim falar, não estou defendendo ninguém, mas a Level Up fez a parte deles, fizeram o campeonato, fizeram tudo, promoveram tudo mais, e agora os players que tanto reclamavam que não tinha, na hora do campeonato tinha meia dúzia de time. Aí fica difícil, né, promover um campeonato, reclamar da empresa que não, não tem, não faz campeonato, não sei lá. Quando tem, ninguém participa. Então decidem, né, se vai jogar casual ou não. Porque não adianta a empresa correr atrás, fazer todo o negócio do, do campeonato e chega no dia, não tem ninguém pra jogar o campeonato. Fica feio pra quem tá participando e pra, pra empresa também. E pra vocês que reclamam. Que aí você vai reclamar. Ah, mas não tem campeonato esse jogo. Aí, você participou do que teve? Não, não participei, não. Ih, de moral você tem. Eu não tô defendendo ninguém. Eu só acho feio, tá ligado? Eu, eu, eu, eu sou uma das pessoas que queria o campeonato. Teve, eu participei. Felizmente, não ganhei. Mas mesmo assim, não é por causa disso que eu vou, vou parar de insistir. Então é isso que eu peço para vocês galera, se vocês querem campeonato, falem que querem, mostrem para level up a vontade, mas não só em falar, na hora que tiver participe, mostre que você gostou, então é isso galera, eu só fiz esse vídeo mais por cima, porque eu não publiquei terça-feira o vídeo do LINE né, que eu <risos> acabei publicando do Overwatch, então só para deixar esse vídeo aqui, então é isso galera, se vocês gostaram deixa aquele like, se vocês quiserem ver o conteúdo que eu publico sobre Line of site, sobre Zula, sobre todos os outros jogos e gostarem do conteúdo, inscreva-se. E é isso mesmo, estou deixando esse, essa pergunta para vocês. Vocês estão felizes, não estão felizes? É, querem mais campeonatos? Querem esperar um pouco? Que é bom agora dar uma esperada, né? Que já teve um, agora vamos dar uma estreada, vamos movimentar, treinar mais, formar mais times. E é isso aí, aquele abraço, falou, valeu!